bom domingo é analisado pela crença católica o deus Jeová dá livre arbítrio aos seguidores e se exume de qualquer responsabilidade pelas atitudes humanas enquanto estivermos vivos o deus católico só age quando a gente morre entendeu aí que ele vai punir a gente é, o espanto do rapaz aí do líder anglicano é justificável pois a intenção dos terroristas é justamente essa, criar medo e respeito né? o que levou os terroristas a matarem tantas pessoas desconhecidas sem atividade política né? por que, que eles mataram aqueles caras que estavam numa festa essa é uma questão né por que, que ia matar o cara que estava tá na festa, para justificar para impor medo, porque o medo e é respeito é confundido né? é na minha visão é uma maneira de atrair e manter os fiéis muçulmanos da região da Síria, do Iraque no estado islâmico, neste califado ressurgido das trevas e quem controla tudo isso é interessado no dinheiro do petróleo do país porque lá não tem nada, é só areia e petróleo né? ninguém vai importar areia do Iraque né? é o petróleo que os caras estão brincando lá é, os fiéis de qualquer religião vão atrás de quem diz estar falando em nome de Deus. E este é o perigo, né? O cara fala, eu, eu conheço mais Deus que você. Eu sei mais de Deus do que você. Você não conhece Deus, pô, mas acho que ninguém conhece, né? Nunca ninguém viu ele. É, no comunismo, por exemplo, não existe religião oficial. No Brasil, também não mas popularmente se diz um país católico mesmo sem ser católico né? o mais interessante é que mesmo sem uma religião oficial as igrejas brasileiras ficam isentas do pagamento de impostos né? que é o dinheiro por trás de tudo novamente o que abre a possibilidade de lidar com dinheiro sem pagar o mesmo que eu, que você, que todo mundo que trabalha paga tem dinheirinho lá no começo do mês o governo vai lá e puf, pega 10% é, mesmo sem comprovar a existência de Deus o pessoal se isenta de pagar qualquer tipo de imposto para o governo isso daí é grave né? isso seria motivo de uma manifestação mais importante que a bagunça que o califado islâmico está fazendo para conseguir o petróleo do Iraque porque a intenção é essa, eles querem manter o petróleo lá e vender e enriquecer para ter acesso a mulheres, festas, uma vida de nababo. Né? Também é importante frisar que quem está pagando a festa das decapitações são os países que compram o petróleo ilegalmente de lá. Não sei se o Brasil está comprando petróleo de lá, a relação comercial que o Brasil tem com o Iraque, com a Síria, né? é, não sei a postura que o Brasil vai tomar diante desse novo califado. Algum jornalista poderia ir atrás desta ligação comercial entre Brasil e Iraque e ver como é que é o apoio que o governo dá. Porque na mídia se fala uma coisa, mas se o dinheiro está indo para lá, está financiando os caras. Entendeu? Então tem que ver quem é que está financiando eles, né? E é isso aí. Esse é o fim. Até mais.